Saudações povo, eu sou o Mr. Boni e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo que vocês vão ver agora é uma parte 2 de um outro vídeo que eu postei aqui no canal. Vocês não precisam ver o primeiro vídeo para entender o que vai acontecer nesse aqui, mas eu garanto para vocês que a experiência vai ser muito mais legal e engraçada se vocês verem o primeiro vídeo. O vídeo de hoje é o último dessa saga de GTA RP que a gente gravou, então se vocês estão gostando desses vídeos de GTA RP, por favor não esquece de deixar o like e comentar que vocês curtiram, porque se o feedback for bem positivo nesses dois vídeos, eu com certeza vou gravar mais para vocês. Até porque eu me diverti muito fazendo essas merdas. Enfim, espero que gostem do vídeo. Foi isso? Eu, eu, eu... <risos> Tá, oh, God, oh, Vocês querem ir pra DP? <risos> Bora! Ai, meu Deus. Cuidado, calma, ó. Onde é que ele se estaciona os carros dele? Que tá sem carro, onde? tá sem carro, tá sem carro. É assim, né? tá sem carro. Sim, eu acho que tá Tô mostrando o carro. Não não não. <risos> não, não, não. Amigo. Eu saí sem querer. Ô, estaciona celular. aqui, mano. Vamos ter que botar o Edu no, no porta mala aí, velho. Pô, eu morri na frente do médico. Mano, acho que ele tá bem, viu? Olhando é, pela é, cara eu... dele, acho que ele tá tranquilo. É, chama é aí, ambulância? chama o ambulância, ambulância aí. Chama o ambulância aí. Serviços para médico. Aí, é, um socorro muito bem escrito. Ai, ai. Ô, aquele cara ali tá me machucando. Aquele cara, ele tá me machucando, né? Isso ah, aí tá tirando ó. Ó, ó, ó. Os caras tão vindo, velho? Então, tô por chamado foi rejeitado. Os caras me odeiam. Opa, irmão. Salve. Irmão, é o seguinte, mano. Um brother nosso ali, ele tava embriagado, ele se acidentou e... Pegaram o nosso chamado pra emergência, velho. Queria saber o que, que nós pode fazer aí, mano. Acabou lá. Ele caiu aqui do Chega acabou... algum né, médico aí. Demorou, mano. Demorou. Ninguém responde, ninguém ajuda, velho. Os caras tudo desumilde. Não tem vaga. Tem ali no meio dela. Barranca a porta do cara fora. Ops! Pô, tranca o carro. é do Walking, não tem como trancar na É, Pois é. Que pena. Não tem ninguém trabalhando. Porra! Ô, oh, algum médico aí? Socorro! Palavante, rapaziada. Algum de vocês trampa aqui no, no hospital? Vai. Como, será que você pode dar um help pra nós? Um amigo nosso se acidentou e não aceitaram o chamado de emergência, velho. Tá caidão aí. lá ainda. Pega uma corda e traz ele até aqui, pô. Bota no carro, a gente tá com um pouco pra Onde médico. Já parou aqui, tá aqui. Onde é que eu arrumo uma? Na loja pô. Ah, valeu, valeu, demorou. Walking, péssima notícia. Alck, nós vai é arrastar é o C, mano. Então, Walking, seu carro ficou preso entre outros... Ah, não, tá não certo. que tem uma loja aqui, véi. Na frente do hospital fechado. Vocês doaram o seu dinheiro tudo pra mim. Como é que vocês vão comprar? <risos> Putz! Acorda 10 mil! Acorda 10 mil! Gente. Puta merda! Ai! Vamos buscar ele, ó. Marca pra mim. É, melhor você pôr o cinto mesmo, porque eu vou pegar um atalho periculoso ali, mano. Nossa! É ali, ó. É ali, ó. Ó, não é? Ou é... É. Ô, Amoril Y. Demora essa aí. Gente. Tá achando que eu sou Uber, filha da puta? Ô, oh, como é que eu saio isso aqui? Ô, <risos> oh, Chega, chega no meu vidro na esquerda aqui, ó. Pode ah, falar é um que... bagulho? Uh -uh. <risos> ah, gente, eu não vou resistir. Eu não vou resistir, desculpa. Não. Cadê o Alcas? Chegamos. O Alcas a vai ter que. <risos> <risos> Toma, Alcas e seu carro. O que é que é o mais legal aqui? O que SHIT! Que porra é essa, irmão? Ai, ai. Nem falou nada, você foi É assim que se resolve treta no trânsito. Então, rapaziada, qual que é o rolê de hoje? Pronto, vocês querem ir pra DT, vocês querem ir pra um banco, não tá roubado. Os caras tão puto com nós, ó. <risos> é o Racha? É o Racha? É Racha? Mano, é eu... Que isso, meu irmão! 3, 2, 1, um, já! Olha lá, olha lá, olha lá, carro lentão, carro lentão. Fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha! Não, puta merda! Deu certo não, mano. Ah, foda-se, amassa na parede. <risos> amassa na. Ah não, calma. Puta merda, não deu bom não. Olha ah. o carrinho, vamos roubar esse carrinho o verde calma. Cangue do palmédio chegando. Tem gente, tem gente. Nossa, cara, é Assustaram o cara, velho. O cara tá com o pneu furado, mano. Os caras cara. mete cara. mesmo, Vou fazer isso aqui, ó. Eu gosto dessas suas ideias. E aí caralho! Matei o caralho! Todo mundo! Todo mundo tiro! Matou Caralho, não! Morri! Morri! Oh, na moral, alguém compra uma corda pra me arrastar pro hospital. <risos> Você tá aqui dentro? Eu tô... Tão tem que usar o seu carro, tira o carro não, do Alkin, pra não, empurrar não, esse cara. carro aqui pra acessar não, o meu corpo, mano. Eu tô embaixo do carro, eu acho, velho. Ô, carrinho verde, carrinho verde, carrinho verde, não, não, Empurra o carro preto ali pra nós, empurra o carro preto ali, fazendo favor. Põe, empurra esse carro aqui, pelo amor de deus, esse carro aqui é muito forte. Que isso? Meu Deus! <risos> Quase do cara só caiu inocente, velho. <risos> tá o cara tá preso ali embaixo. Ai, ai, tá doendo! <risos> é rapaziada, foi bom conhecer vocês. Rapaziada, tô aqui na entrada do Pier aqui, esperando pelos meus oh, parceiros sexuais. Só queria que alguém me buscasse, velho. É o moço não sequestrado o boneco, mãe. O que aconteceu? Sequestraram o Hawking? Nós três. A gente tá dentro do porta-mala aqui. Tá é cheiroso, Será que, é que no fim eu que vou ter que salvar vocês? Posto isso. Onde é que vocês estão? No carro. Tá, mas aonde? Na praça? Vai ser refém, os caras vão brigar, ela vai sair. Mano, é minha bike é ah, Eu quero ajudar contra o sequestro. <risos> Eita porra, me atropelaram do nada aqui, velho. Ô irmão, você me machucou tomar aqui, velho. Você me eu machucou meto, aqui, velho. Vai tomar no vai com você, irmão. É perto do pier onde vocês estão? Eu eu tô não, é Santos. Caralho, eu queria muito ver o que tá acontecendo. <risos> Entendi, eu achei muito tendência. Camisinha, irmão. Aguenta aí, amigos, aguenta aí, amigos. Eu vou conseguir chegar aí, velho. Então, ó, a missão é a seguinte: eu vou pegar uma bikezinha, vou pegar uma moto de motoboy e vou até aí. E a gente faz, a gente converte a menina pra ir palmete, Isso, baixo. exato. Enrola os caras aí eu vou salvar vocês e essa mina aí, mano. Relaxa, eu tenho o facão na minha mão. O facão aqui, ele intimida, tá ligado? Ele não faz nada, mas ele intimida. O cara pode até ter arma, mas ele não vai conseguir tancar cinco caras cara metendo um burro na cara dele, tá ligado? Se é anti-RP, tipo, a gente se rebelar contra. No, o sequestrador? É sim, eu né? não pode reagir. É? Ah, então que se foda. Segue o roteiro aí, segue o roteiro aí, mano. Eu vou... vou tô tentando fazer o mais rápido possível. Bora, rapaziada, vamos salvar nossos amigos. O Bonnie fodeu, chegou quatro... Chegou mais três meninas aqui com arma. Então, matar ele, pegar a arma dele. Vou pegar a arma do chão? Mano, eu tenho uma camisinha, não sei se ajuda. Caralho, irmão. Eu tava no hot tub, o que se fez? Parceiro, fala aí onde é que é o lugar que eu vou marcar, mano. Pintar, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Demorou E tirar Será que eles já foram? Amigos, estou indo! na quinta marcha lá, tá tá lá Um quilômetro e meio ah, é... Tem um atalho aqui, ó Só faça coisas que você faria na vida real não. Tá, oh, ups, é... <risos> Isso eu não faria Enfim, é aquele, é aquele <risos> lugar ali? É Tá, Chega, vou ter que deixar minha moto ser... perto. Tentar deixar minha moto perto ali pra caso a gente consiga dar fuga. Mano, eles estão 50 guarda vendo o bonde já. Mano, e se vocês saírem daí, aí eles vão atrás, eu atropelo um deles, aí eu saio da moto todo mundo vai pra cima deles. Ó, calma, calma, calma. Não, não, espera, espera. Ó, onde é que é a porta? Olha na minha tela. A porta é tipo ali? É lá na frente, é lá na frente. <risos> Mano, vários caras ali, velho. É a polícia aí, já? também, estamos discutindo já, não precisava tudo que a gente fez. Mano, eu acho que você podia sair pela porta, sair correndo, vir aqui pular esse muro e correr comigo. Vamos. Vai, rapaziada, vem, vem, vem. vou ficar na moto aqui, ó. Quem conseguir subir comigo na moto é pra, esquerda, é pra esquerda. Sai pra porta e pra esquerda. Pula o muro e vem comigo. Eu vou conseguir salvar um. Vem, sugar. Vem, vem, vem, vem. O polícia tá vindo. O polícia tá ali, o polícia veio ali, mano. Chega, eu vou deixar você aqui e buscar um outro. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha, Só desce, desce. Eu cada vez. Eu tô a puta, Mano, será que ó, você pode correr para a esquerda, passar na frente daquela viatura ali, um... ó, e aí você, você corre pelos fundos, entendeu? Corre é, pelos é. fundos e vai, sai mano. por aqui, ó. Tá vendo, ó? Você corre para fundos e sai uhum. aqui do lado desse estancão, ó. Uh, mano, eu tô vendo uma pessoa carregando a outra ali aqui na frente, quando os não me viram. Dá <risos> uma Vem, é, não sei mais o que fazer então, mano. Mano, eu acho que o negócio era nós meter o louco, eu e o entrar aí com tudo, sair dando porrada em todo mundo, e nós morrer, foda-se. Mano, eu não ligo de ser banido e xingado até a morte. Vem pelos fundos, vem, vem, vem. Como é que eu entro, como é que eu entro? Entrei, filha da puta. Vai, desgraçada. Libera os caras, mano, libera os caras, porra. Libera os caras, libera os caras. Cara. Não, puta que pariu, puta que pariu, foi um engano. Foi um engano, corre comigo, corre comigo, mete bronca! <risos> Solta o meu amigo, filha da puta! Solta o meu amigo! Ai, que morri, que Solta o meu amigo, filha da puta! Solta o meu amigo, filha da puta! Solta! Solta o meu amigo, filha da puta! Solta! Vai morrer, corre molecada, corre molecada, corre molecada! Ai, na cabeça, morri. Eu morri, eu morri, eu caí, eu caí, eu caí! Eu não tô Porra! Me solta! Me solta, filha da puta! Entregar, não! não! Um eu tentei te salvar, porra! Eu tentei te salvar! Eu tentei, eu tentei te salvar, porra! Eu tentei te salvar, velho! Eu tô louco! Eu tô louco! Me ajuda! Não tô no meu remédio! Nada tô remédio! Me... Me come, por favor! Oh, caralho, você não vai me comer, não? Olha, parece que vocês perderam seus reféns, mano. Só me responde, ninguém vai me botar em cima dessa mesa de sinuca e me comer de quatro, não? Ô, ô, ô, na moral, tiozão de chapéu, se, na moral, se tu me soltar por um segundinho pra nós fazer isso aqui direito, eu te dou um babão, pode ser? Fica entre nós. Vamos combinar isso? Como é que, como é, que é o esquema aqui? Se fode aí, filha da... Se fode aí, filha da puta. <risos> ah, já, já, cobrou O cara pegou minha camisinha, <risos> ele pegou minha camisinha, velho. Minha missão foi cumprida, foda-se.